Para, e mais em 3, 2, 1 e! não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, meu parceiro, é que você fica com as Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch e faz assim, mas contra mim te falta força. Você tem que se bater. Com certeza eu tô sabendo, você não faz RAP. E o Pedro vem da Norte é pronto pra te bater. Zona Norte de São Paulo, tu tá acabou de conhecer. Eu, também forte. eu sei que você é bom, que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo e você vim que eu tô tá com a sorte Você vai conhecer o canino do monstro da zona norte Calma, calma, calma, calma, ei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 Tem goado, mas agora você vai perdendo. Que eu tô fazendo rima, eu já tô desenvolvendo. Quer falar da do que você tá se fudendo. A gente é negão demais e vocês MC de menos. Os quatro é negão demais, não é MC de menos Só que yo, yo, yo,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 Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual flow você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flow e qual o flow mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Mano aliado, é por isso que eu já tô no trilho. Cê se esconde, tu responde, e gente se esconde o um milho. Você acelerar e perdeu uma função. Eu te humilho, eu não conto milho, mas vou ganhar A BDA e contar um milhão. É por isso que eu vou te Considero, eu não sou um soberbo, então não vou falar que vai ser 2 a 0 É, não me fala mesmo, porque agora você se cala Porque esse MC sincero deu 2 a 0 no rei do Tio Olha que quero, olha o bato, tá perdido nessa ira Ele vai ganhar um milhão, vai contar um milhão de mentira Um milhão de mentira, meu mano, eu acho que você é que tá de ladainha Deu um 2 a 0 no Tio mas tem 2 a 0 na rainha Então hoje você se fudeu, porque agora essa é a camarada Você só bate no guri porque ele te respeita e é da sua quebrada ele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 MC que sopreende, MC que só se venda contra MC que faz rap e só vende. Pro, eu tenho um biakugã, vou ser o sharingão Porque ganha, copiando no flow mas, É idiota, por isso agora eu já agrego hum, Eu desmonto a sua mente, eu desmonto na frente igual o lego Eu nem carrego, o meu biakugã não tem um ponto cego Mas ele tem a mania de sempre que vem pra batalha enxergar um prego Que é esse si? por esse motivo mano eu não sou nego O engraçado do seu sharingan é que ele tem mania de enxergar ego. Tá vendo mano como é que é? agora eu acabo com o meu oponente Se ele enxerga ego e tá vendo um gigante agora na minha frente Acabo contigo, meu mano sabe que a sua rima foi hilária Não é xaringã, é renegando na sua mente eu faço uma devastação planetária Você não tá entendendo qual é arrombado Eu acabo contigo, isso aqui é muito verso improvisado Meu mano, na moral, esse que eu procedeu eu sou Itati Eu matei toda a minha família, por que você acha que eu não mataria você? <risos> Motivo. Eu tô no compromisso okay. Ele é o Itachi, matou a família E cê se, se orgulhar disso Então é por oh. isso mano que agora a sua conta zera Mas você deixou seu irmão vivo Você vai morrer de onde menos espera! Você... Oh. Ivo, eu deixei você me matar! Ai, Deixa eu te falar, meu mano, nós somos irmãos. Eu matei minha família pra salvar de milhões! Ah. segundo <laughs> Jurado não tão gostando, deixa eu te falar, meu mano vai se fuder. O que cê sabe de melhor? Eu ensinei pra você. O que, que cê me ensinou? Me ensinou a ter postura. Eu aprendi contigo mesmo, a tá nessa cultura. Jurado não tá gostando, beleza, meu bem. Eu aprendi com você, Escutar um desafio também. <risos> O Zé Suzano e o mais óbvio, nunca confiar em ninguém! Opa!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 log d